Opa! Seja muito bem-vindo ao conteúdo 4, onde você terá a oportunidade de dar um passo à frente e aprender como criar um negócio online do zero que te gere de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando pela internet mesmo sendo um completo iniciante. Imagine você vender todos os dias na internet como afiliado, muitas vezes de forma automática e faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Imagine você viver 100% do seu negócio online e não precisar mais sofrer um emprego que não gosta em troca de micharia. Imagine você conquistando mais tempo livre para passar com a sua família e fazer as coisas que você gosta, enquanto seu negócio online te gera renda no automático. Imagine você ter liberdade geográfica de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, podendo ser dentro da sua casa ou em uma praia da Europa. Imagine você com dinheiro sobrando para fazer as coisas que você sempre teve vontade e comprar tudo o que deseja. Imagine você realizando esse sonho. Ao longo das aulas 1, 2 e 3, você viu que tudo isso é possível graças à internet. E se você chegou até aqui, é porque você quer dar um passo à frente e conquistar esse benefício para a sua vida. Meu nome é Alisson Carvalho, eu sou o criador do canal Alisson Carvalho Renda Online Copywriting no YouTube e do curso Renda Online Agora. E nos últimos meses, eu atraí milhares de seguidores nas redes sociais e faturei milhares de reais em vendas pela internet e ajudei centenas de pessoas a fazerem igual. E depois de ter estudado praticamente tudo sobre o negócio online, ter aplicado na prática, ter investido tempo e dinheiro para aprender, ter fracassado em alguns projetos, depois de testar o que gera e o que não gera resultados, criei o curso Renda Online Agora que é um passo a passo detalhado de como criar um negócio online do zero em três passos simples que te gerem de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhando pela internet mesmo sendo um completo iniciante. Quem me conhece sabe que eu não costumo cobrar barato, porque meus produtos têm uma qualidade muito superior aos outros do mercado. Minha mentoria individual custa 5 mil reais. E pelo curso Renda Online Agora, eu poderia facilmente cobrar dois mil reais, que ainda estaria barato e muita gente iria comprar. E realmente vale muito mais que isso, mas eu irei fazer uma condição especial. Depois de atrair milhares de seguidores, ter feito centenas de vendas na internet, percebi algo simples, não é preciso ter 100 mil seguidores para começar a gerar renda na internet. Com 3 a 5 mil seguidores no Instagram, já é possível começar a vender e construir uma fonte de renda online. E isso é o que pessoas normais como você estão fazendo, como a minha aluna Sara, que começou do zero e fez R$ 1.500 nos primeiros 30 dias. Olha, você até pode adquirir o curso Renda Online agora depois, mas eu separei uma série de bônus especiais e um super desconto no preço para quem acompanhou essa série de aulas, que só estarão disponíveis para quem adquirir nesse momento. O curso Renda Online agora é... É o único método que te ensina de uma maneira simples e fácil de entender como criar um negócio online do zero e vender todos os dias na internet como afiliado, mesmo que você seja um completo iniciante e não entenda nada de marketing digital e vendas. Ele é separado em três passos simples, infoproduto, tráfego e oferta, para que fique mais fácil de você aprender e aplicar na prática. No passo 1, um, eu te explico tudo sobre infoprodutos. E te dou algumas técnicas para escolher os melhores produtos para se afiliar. No passo 2. Você irá aprender tudo sobre tráfego. Os principais segredos para crescer rápido e de graça pelo Instagram. E muitas outras fontes de tráfego. Como YouTube, Facebook Ads, Google Ads, entre outros. Vai aprender também a criar lista de contatos no WhatsApp. E gerar conteúdos para vender pelas listas também. E assim conseguir gerar muito mais lucro. E no passo 3. Você irá aprender em detalhes como criar uma oferta irresistível e vender todos os dias na internet. Irá aprender tudo em detalhes. Olha, a maioria dos cursos por aí liberam seu acesso apenas por um ano. No curso Renda Online agora, seu acesso é vitalício e você irá receber gratuitamente todas as atualizações e melhorias que eu fizer nele. Tudo isso sem pagar nem um centavo a mais do que o valor do curso que você vai pagar apenas uma única vez. Para quem é esse curso? O curso Renda Online Agora foi criado para todos que queiram aprender como gerar renda através da internet, que estejam dispostos a aprender e aplicar na prática tudo passo a passo. É possível você gerar de 5 a 10 mil reais em 30 dias, mas seus resultados virão nas mesmas proporções de seus esforços. As pessoas costumam me perguntar, será que funciona para mim? Sim, funciona porque eu explico tudo passo a passo em detalhes, e pessoas normais como você estão gerando resultados incríveis. Eu quero curso, mas não tenho dinheiro. E agora? Mesmo que eu não costume cobrar barato, será mesmo que você não tem dinheiro ou você não tem prioridades definidas? Quando a gente quer, dá um jeito, corre atrás e arruma o dinheiro. E eu acredito que você e seu desenvolvimento valem cada centavo investido. Você até pode adquirir o curso Hand online agora depois, mas irá pagar mais caro e irá perder os bônus especiais. Entre os bônus está o meu suporte individual no WhatsApp. Acredito que pelo grande número de pessoas interessadas nesse curso, logo esse bônus irá acabar, pois existe um limite de pessoas que eu posso auxiliar individualmente no WhatsApp. Então se você quiser garantir esse bônus e todos os outros, precisa adquirir o curso Hand online agora. Vou falar agora todos os bônus que eu preparei para quem adquiriu o curso Renda Online agora, nesse momento, e o preço que eu cobraria por cada um deles. Bônus 1. Eu vou te indicar 5 aplicativos que eu uso e que melhoram bastante os meus resultados. Por esse bônus, eu cobraria R$ 97,00. E para você, sairá de graça. Bônus 2. Irei te dar um guia em PDF... É, com algumas técnicas de produtividade Por esse bônus eu cobraria R$ 147 reais, E para você sairá de graça Bônus 3 Eu irei te explicar como abrir sua empresa Como criar o seu CNPJ quando você fato faturando alto com seu negócio online Pois você irá crescer tanto que será preciso abrir um CNPJ para pagar menos impostos Por esse bônus eu cobraria R$ 97 reais, E você terá ele de graça Bônus 4 Irei te enviar em PDF um livro que mudou a minha vida. Por esse bônus, eu cobraria R$ 47,00. E para você, sairá de graça. Bônus 5. Irei te dar um PDF com algumas técnicas de persuasão e influência. Por esse bônus, eu cobraria R$ 147,00. E para você, sairá de graça. Bônus 6. Meu suporte individual passo a passo no WhatsApp. Esse é o bônus que mais te ajuda a crescer e faturar alto na internet. Por esse bônus, eu cobraria R$ reais e para você, sairá de graça. Bônus 7. Você terá acesso vitalício ao curso Renda Online agora, e acesso a todas as atualizações e melhorias que eu fizer nele via e-mail. Só de bônus, você já está ganhando mais de R$ reais e eu acredito que esses bônus valem muito mais pelo potencial de te ajudar que eles têm. Para ter acesso... A todo esse conteúdo do curso RENOLINE agora e todos os bônus gratuitos, você poderia pagar R$ reais e realmente vale muito mais que isso. Mas como eu quero fazer algo especial e deixar acessível muitas pessoas que querem mudar de vida, resolvi deixar o curso RENOLINE agora por apenas R$ 997. e esse será o preço normal dele, apenas R$ reais Só que eu resolvi fazer algo mais especial ainda. Pois eu decidi que ajudar as pessoas a mudarem de vida seria a minha meta de vida. E eu resolvi fazer uma promoção mega especial para você que acompanhou essa série de conteúdos essa semana. Irei te dar um desconto de mais de 80% e de R$ 997 reais, você irá pagar apenas R$ 12 x 19 reais no cartão ou R$ 197,00 à vista via Pix ou boleto. Eu estou te dando acesso ao meu curso completo por apenas... 12 vezes 19 reais, é mais barato que uma pizza, não perca tempo e se inscreva agora. Mas essa condição, com todos esses bônus e o preço promocional a 197 reais, só estará disponível até acabar as vagas disponíveis, o que pode acontecer ainda hoje. Então para garantir o preço promocional e os bônus, se inscreva no curso agora, porque são poucas vagas e tem muita gente interessada, o link está na descrição desse vídeo. Você tem uma garantia incondicional de 30 dias, garantidas por mim e pela Hotmart. Então você pode finalizar a compra via cartão em 12x19 ou via Pix e boleto à vista a 197. Ter acesso a todo o conteúdo do curso Renda Online agora e aos bônus. Pode testar na prática, ver todo o conteúdo e se não gostar, basta um clique que você recebe todo o seu dinheiro de volta. Simples assim. É o mesmo que você comer em um restaurante e só pagar se gostar da comida. Então pode adquirir o curso por apenas R$ 1,97, faça o teste e se não gostar, use a garantia. É risco zero para você, 100% do seu dinheiro de volta. Para garantir seu acesso ao curso e todos os bônus incríveis, clique no link que está na descrição desse vídeo ou no botão verde aqui embaixo. Você tem três opções agora. Primeira opção, parar esse vídeo e seguir sua vida. Não adquirir o curso online agora e ficar se perguntando o que poderia ter acontecido e que resultados poderia ter conquistado se tivesse adquirido o curso. Mas essa opção não é para você, pois uma vez que sua mente se abre uma nova realidade, ela não se fecha novamente. Segunda opção, tentar fazer sozinho. Ir aprendendo via tentativas e erros, quebrar a cabeça com muito conteúdo vago e pouco passo a passo, Gastar muito dinheiro e tempo em cursos e no final correr o risco de não ter os resultados que você atingiria se tivesse adquirido o curso Renda Online agora. E terceira opção, adquirir o curso agora com a garantia de 30 dias, os bônus especiais e o preço promocional a 1,97. E aprender tudo passo a passo como gerar de R$ 5 a 10 mil reais por mês e conquistar um novo estilo de vida trabalhando pela internet. Clique no botão abaixo e adquira o curso agora.